Para você que tá ligado, aqui quem fala é o Espirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100% e com o resultado da votação recente da enquete: Call of Duty quase ganhou, mas por pouco o Far Cry conseguiu ali, por conta de votações né, e até comentários que receberam curtidas, Far Cry 5. Conseguiu ganhar a enquete, então a gente vai começar a história de Far Cry 5 totalmente em 4K 60 FPS, eu fiz de tudo para deixar a experiência um tanto mais realista, né? Limitando bem o HUD ali do jogo Lembrando que tem Far Cry 6 no dia 7 de outubro de 2021 agora Então a gente vai terminar essa jornada aqui, né? E futuramente a gente vai jogar o Far Cry 6 também Então bora lá, porque a série de Far Cry 5 vai começar E se você puder já estrala o tapão no like para ajudar o crescimento do canal Putada. As terras dos grandes céus, o estado-tesouro. Seus nomes são muitos, pra mim, é só lá. Vivi aqui minha vida toda, e sua beleza ainda me surpreende. Talvez tenha sido isso que nos chegou a crescente feiura das pessoas. Bom dia pra Você não entende? Ninguém levava esses grupos a sério. Eles eram diferentes, religiosos. Militantes, era uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região, depois a estação de rádio. Não demorou para comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano, construindo aqui, bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos Esse sozinhos. Ele decide que salvemos as almas perdidas, quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. E alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de Pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não, não. não, não. Mas eu os farei enxergar. <risos> Recruta! Recruta! Tá perdendo tempo, sem sinal aqui. Cruzando o Rainbane agora. Ah, porra, ele tá ali. O maluco filho da puta. Jesus. Oficialmente na terra dos Edenetes! Falta muito. Tempo suficiente pra você mudar de ideia. E a gente dá meia volta. Devo ignorar o um mandado federal, xerife? Não, senhor. Eu quero que você entenda a realidade da situação. Joseph Sid, Não dá pra mexer com esse homem. Já brigamos com ele antes e as coisas nem sempre acabaram bem. Só que... Às vezes é melhor deixar as coisas como estão. É, bem... Temos leis por um motivo, xerife. E o Joseph Sid vai aprender. Red, ligue para a central. Entendido. Mais horse para a central. Câmbio. Pode falar, ó. Próximos ao complexo, Nancy. Câmbio? Copiado, xerife. Pretende seguir com o plano ainda? Câmbio? Sim. Infelizmente tentando colocar juízo na cabeça do nosso amigo. Câmbio? Certo. Ele tem sorte de eu não estar aí. Se vocês se meterem em alguns, me avisem. Câmbio. Certo. Câmbio. Desligo. Teria sido melhor trazer a Nancy com a gente em vez do novato. Os Edenetes não mexeriam com ela. Brad, Por que os chama de Edenets? Projeto do portão do Eden. Eden Edenetes. É como os chamam. Começaram inocentes há alguns anos, mas agora que estão armados até os dentes... Estão procurando briga. Tá com medo, xerife. Chegamos. O complexo é logo abaixo. Última chance, delegado. Estamos entrando. Pode pousar! Brett, entendido. Nossas Em 15 minutos, mande alguém e ligue para a Guarda Nacional. Câmbio? Sim, senhor, O Escutem. Três regras. Fiquem próximos. Mantenham as armas dos Coldres e deixem que eu falo. Entenderam? Certo. Recruta! Tudo bem, pessoal? Fiquem atentos. Vamos lá! Beleza, então, guys, começou vai aqui, hein? Vá até que a igreja. Tempo? Legal, se gente até a igreja eu tentei, mano, limitar muito o do HUD pra gente ter uma experiência bem da hora, tá ligado? O que tá fazendo aqui? Calma, todo mundo calma. Cuidem da própria vida. Isso não tem nada a ver com vocês. Tá tudo certo, Hudson. Problema nenhum. Jesus Cristo, vocês estão com os distintivos, né? Então eles não respeitam muito distintivos por aqui. Vão respeitar é. uma 9 milímetros. Nem todos os problemas podem ser resolvidos à bala, delegado. Tá, beleza. Vamos lá, né? Resolver esse esse bo com Joseph Seed. É... A a parada que tá acontecendo aqui é que ele recebeu um mandado de prisão, tá, galera? Então a gente veio para buscar o cara por N Fatores, né? Que ele tá ele tá causando aqui na. Aqui na cidade. Aqui na ilha, na verdade, né? Calma, delegado. Vamos fazer isso do meu jeito. Em silêncio. Com calma. Certo? Hudson na porta. Tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta? Comigo. E você? Apenas. Tente não fazer nada idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Vai se sair bem. Então vamos lá. Algo está chegando. Consegue sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. Cara, essa experiência ficou muito da hora, velho. De... Sem HUD, é. sem muita coisa. Foi por isso que iniciamos o projeto, porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão, tentarão tomar de nós, tomar nossas armas, nossa liberdade, nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerife, vamos. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não haverá mais que... sofrimento. Não, Calma, -se. Joseph Seed. Eu tenho um mandado para a sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente e levante as mãos. Aqui estão os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí, não toque nessa arma! Aguardem! Abaixem, abaixem as armas. armas! Abaixem, abaixem as suas armas! Mantenham a calma! Sabíamos que este momento chegaria. Nos preparamos para isso. Vão. Deus não permitirá que me levem Os cara tá bravo, hein, velho. Eu vi quando o Cordeiro abriu o primeiro selo E eu ouvi um dos quatro animais Que dizia com voz de trovão Venha e veja Pra frente E eu olhei E diante de mim Estava um cavalo branco Filho da puta Belezinha né Deus não irá permitir que me leve Hum Recruta, algeme ele Bora lá Às vezes a melhor tá coisa muito a da hora, fazer cara. É ir embora Legal, vocês é, estão ligados Galera, que Far Cry 5 ele tá com um desconto Mano, muito bom Acho que é 75% ou 85% Depois vocês me corrigem vamos nos comentários nessa. aí Tá tá com preço muito acessível Até porque o Far Cry 6 ele vai lançar E aí se vocês quiserem aproveitar Eu deixo os links aqui na Na descrição aqui embaixo vamos dar Ou se não no comentário fixado Beleza, beleza vamos gente, conduzir beleza. ele pro helicóptero é, certo. é, chegou a sua hora né jovem Cara que bizarro né velho E aí, parça? Atrás! Atrás! O que estão fazendo? Todos! Para trás! Recruta, continua! Eu sou o delegado federal! estou mandando se afastarem! Eita, mano! Os caras estão jogando pedra na cabeça do delegado, velho! Produção e Ubisoft Montreal Toronto É... Ubisoft Montreal Toronto É a mesma que fez Far Cry 6 cara que Puta que pariu! alguns testes de gameplay tá, vamos deixar rolar aqui, logo mais a gente conversa Deus não deixaria que me levassem. Por favor, preciso saber ah. o que está acontecendo. Mas escuta. Oh, meu Deus. Está tudo certo aqui. Não precisa chamar ninguém. Sim, pai. Louvado seja. o Joseph Seas tem um Deus poder de manipulação de absurdamente foda, velho. Tudo está indo de acordo com o plano de Deus. Continuo aqui com vocês. O primeiro <risos> selo foi rompido. O colapso começou. Vamos pegar o que precisamos. E vamos preservar E mataremos quem ficar no nosso caminho. E eles... Os não verão a verdade. Temos que sair comece Tira a Jesus Cristo, a gente tem que sair daqui! É a punição dele. lá, guys Sushi. Eita, tô tomando bala, velho. Vai fora Legal, ai, deu uma baixada na bola Aqui, né, é, seguinte, vocês viram Que o Joseph, ele disse o seguinte Vamos começar a seifa, Né, ou seja, quem cruzar O caminho dos caras agora vai dizer Ele que um selo foi rompido, né Que é o selo do colapso é, Provavelmente os caras Já vão estar tá mais maquinado Agora com arma, essas coisas, para tentar Impedir o avanço de pessoas que contra-atacarem eles, tá ligado? Então vamos lá, eu lembro que tinha. Opa! Subiu? Deus protegeu ele assim como vai nos proteger. tanto que confiemos no pai. Farei qualquer coisa que ele me diga. Todos faremos. A gente conseguiu trocar mais equipamento do que vamos precisar. O Joseph ah. Vamos só ficar esperto porque. cheiro de Caraca! Legal. Vamos aqui aos caras. É... É igual eu falei pra vocês. Ah, pegar arma Igual eu falei pra vocês, eu, mano, eu limitei muito HUD pra ficar bem assim, ó Pra gente ter uma experiência profundamente mais realista Comparado se a gente tivesse todo HUD Far Cry tem muitos ícones na tela, então eu acho que pra ficar mais legal a gente Deixa assim mesmo, beleza? E daí vocês deixam nos comentários aí também o que vocês vão achar da, da, da série aí, tá galera? Início de gameplay e tudo mais E igual eu falei pra vocês, lembrando que Far Cry, ele tá com uma promoção muito boa vocês adquirirem, seja na PSN né, na Microsoft na Ubisoft na, se eu não me engano acho que na Epic também, depois vocês conferem lá vou ficar esperto porque eles estão aqui e estão doidos para acabar com nós ah tá legal Saída, encontra com o delegado na casa móvel Legal, estamos na casa móvel O delegado conseguiu fugir também Opa Juro que a gente consegue aqui Ah, tem uma ponte ali Vamos lá Cara, eu, eu, eu amei Essa experiência sem HUD, velho Achei muito da hora Sem HUD não por completo, né Mas deu uma boa limitada no HUD aqui Lá que o delegado conseguiu fugir da situação também. Eu fui pra um lado e ele foi pro outro. Mas vocês viram que os Edenetes aqui, os caras são sanguinários, né, velho? Vai ficar seguindo os preceitos do Joseph. Os caras estão tão com sangue no zóio. Tá, vamos lá conversar com o delegado. Depois a gente dá uma explorada aqui fora. Meu Deus Recruta, desculpa Achei que tinha pego você Vamos, vamos Cara, que situação desesperadora, né, velho Chegue a sala Caramba Não fazia ideia mandar essa família embora. Todos eles. Lunáticos da porra. Vamos sair dessa recruda. Mas primeiro temos que nos armar. Aqui. Ah, Tudo assim bem. ficou bom, hein? Mano? Vamos fazer o seguinte. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir pro nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois... A gente volta pra cá com a própria guarda nacional e acaba com a raça desses. Olha nos treinos. Tá bom. Shhh. Caraca, o negócio vai estralar, hein, galera? Bora oprimir fogo nesses caras aí. Mano. Caraca, mano, ele caiu? Ele é até de sacanagem hein? Oi, acho que falou, vamos pra mim. Sim. Vamos lá, recruta em frente! Entra aí, recruta! Deixa ele! Olha outro, velho! Subinar pra fora, fora! Vamos, recruta! Não tem. Segura! Tá bem? Bom trabalho naquela hora! Teria ah, morrido se não fosse você! Temos que voltar! Mas temos que ser espertos. Não sabemos em quem podemos confiar. Maldita Nancy! Essa não. Não! Eles bloquearam as estradas! Segura! Segura. Merda de Sai atrás! Merda! Tira eles em cima da gente! Jesus Cristo, eu não consigo contornar! Eu tenho que usar Kitty. Oh, meu Deus! Isso! Isso aí! Para o fogo nele! Vem aqui ainda! Porra! Vamos dispá-los! Isso é uma porra, de eles, um avião! Não me diz que eles têm suporte aéreo, caralho! De sacanagem. Ah, é, é, é, é, é, é, é. O delegado, velho. Meus filhos, devemos agradecer a Deus. Nós temos que um agradecer dia, a Deus. Deus. O dia que eu profetizei para vocês chegou, o que eu lhes disse se tornou verdade. As autoridades que tentaram tirar de vocês estão agora nos afetuosos braços de minha família. Exceto... Significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas, que os telefones foram cortados, Dublagem que não do há é sinal entrando né? ou saindo desse vale. Mas principalmente que estamos fudidos. O um maldito colapso. Todos pensam que o mundo vai acabar agora. Estão esperando há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles e dar início à maldita Guerra Santa. Sem dúvida, você deu início. Cara, que da hora, velho. O mais sensato a se fazer Seria entregar você. Porra. Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tem umas roupas limpas ali. Depois de se trocar, venha me ver. Vamos tentar desfoder essa situação. Beleza. Cara, que da hora, velho. É, é, é tão interessante que, tipo assim, é, é, eu acredito que o povo desse, dessa ilha, né, eles têm a mente totalmente cauterizada Por esse Joseph Seed, mano Eles acreditam realmente que o cara é É o, é o, é o cara da profecia Tá ligado? Olha que da hora não, o, Cara, eu não imaginava que o Far Cry 5 ficaria tão lindo Em 4K e 60 Não imaginaria, mas vamos lá Tá, faça algumas escolhas antes de irmos A personalização Legal, ó A gente tem algumas possibilidades aqui Pegar isso aqui ah, Vamos Aqui mesmo Parte inferior ah, Que da hora Vou colocar isso aqui Cabeça bone não Tá legal. As luvas é legal que tipo vai aparecer, né? Na hora de segurar a arma. Mas eu acho que será. tá. eu acho que não precisa colocar nenhuma. Pelo menos por enquanto não. Vamos manter do jeito que tá aqui. E depois a gente vê o que, que faz. Legal, aqui dentro não tem mais nada pra fazer. A gente tá num, acho que num bunker né, desse cara que ajudou a gente Roosevelt, gostaria de entrevistá-lo sobre o seu recente Tá, beleza, ó Os textos aqui é, de Far Cry, eles são bem grandes, tá, galera? Então, qualquer coisa, vocês dão uma pausada aí Pra deixar o vídeo mais otimizado Beleza? Tá, legal vamos lá. Cara, tanto é, a qualidade gráfica do jogo Como uh, a qualidade sonora Tá muito da hora Bom mesmo. Se Far Cry 6, acredito que vai né, manter ou até melhorar a qualidade, vai ser sensacional Brigas locais pela água Dante, tá aí? Aqui é a Ray Ray, o que que tá acontecendo? Es escutamos um tiroteio e eu jurei que não eram trovões, mas explosões Aqui é o Dutch, responda Eu disse que é o... Alô? Quem? Cara, o maluquinho é manquinado, velho Não me apresentei direito ainda A maioria me chama de Dutch Eu tenho tentado entender o que está acontecendo lá para cima E não é nada bom hum. O pouco que consegui entender é que os seus parceiros estão vivos por enquanto. Parece que eles se separaram. Cada um foi bom, entregue né? a um membro diferente da ah, família não. do Joseph. Então cada um Você foi capturado de forma diferente. Eu entendo Tenho amigos que foram pegos também. O problema é que não tem reforços a caminho. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui e não saberão até ser tarde demais. Uhum. Tem que ter gente por aí disposta a enfrentar esta seita. Nós só, só precisamos mostrar a eles como. Precisamos formar uma resistência. Então Beleza, a primeira então... coisa que faremos é tomar controle desta ilha. Depois que tivermos um pouco de espaço, podemos ver o próximo passo. Tem uma arma e um mapa no cofre bem ali. Pegue-os. Eu vou te chamar no seu rádio depois de você se acalmar. Tá legal. Tá, pegue a arma e o um mapa no cofre. Fate. John Seed. Jacob Seed E Joseph Seed Então aqui a gente já tem um parâmetro Sobre quem a gente vai enfrentar Quando se trata de boss Que é o John, o Joseph A Fate E o Jacob Legal? Vamos lá então Vamos pegar aqui a Chave e arma. Tá cheio de adenetes esses filhos da puta estão dispostos a morrer Por aquele psicopata que é líder deles Tá, legal Então, vamos lá, né Cara, tá muito bonito Tá, a gente não tá com nenhuma arma branca Vamos usar essa pá aqui pra <risos> Dar umas pazadas nos caras o que é isso aqui? Pegar o quê? Caraca, eu achei que era uma escopeta, velho Tá Vamos subir Ah, eu quero ver como que tá lá fora em 4K, hein Nossa Cara, que coisa linda, velho Olha isso, galera Agora escuta Se você quer montar uma resistência Tem uma coisa que você precisa saber você pode fazer isso de quatro maneiras. Primeiro, tá, lá você aprender. pode libertar os reféns que a seita fez. São pessoas boas que talvez queiram lutar com você se você der uma ajuda. Uhum. Segundo, você pode destruir propriedades do Portão do Éden por toda parte. Só nessa ilha aqueles caras de pau construíram dois santuários. Terceiro, você pode fazer missões da resistência. Tem muita gente por aí lutando a própria guerra contra a seita. Sua ajuda pode ser bem-vinda. Por último, se você quiser mesmo brigar, você pode atacar os postos avançados da seita que apareceram pelo condado. Libertar esses lugares vai garantir bases seguras para a resistência avançar contra o portão do Éden. Beleza, então. Essas são quatro formas da gente criar a resistência, como ele deixou bem claro, que a gente pode resgatar civis, destruir propriedades da seita, concluir missões, obviamente, obviamente, e depois libertar postos avançados da seita. Vamos lá, né? Cara, mas tá muito burrice. enquanto, o tá? legal. Então, beleza, né guys é... a gente teve um começo perturbador. Sinistro, né, mano Mas a gente conseguiu Se livrar dessas bizarres desse, Desses caras aqui, velho Ó oh. canagem mano, é, aguenta aí que eu já vou. Ah, tem uma meta tranca aqui também né? Que top. Favor, você precisa me ajudar É, eu vou te ajudar jovezinho. É? Valeu por salvar meu corpo. Esses fanáticos estão fora de controle. Se você quiser se proteger, acho que tem provisões de preparador perto da garagem de barcos. Deve ter equipamento bom deixado para trás. Os oh, cara tava tranquilo aqui mano. Legal. Bom galera. Uh... Acredito que esse início foi um, um, um início suficiente pra gente ter uma ideia, né? E é o seguinte, eu tô pensando em focar em missões principais, né? Pra gente não ficar enrolando demais em Far Cry. Mas vamos ver, depend depende muito da, do alcance de views do vídeo, entendeu? Se eu ver que a galera tá bem interessada na série... E quer ver mais coisas relacionadas à série, a gente vai fazer tudo o que está disponível para fazer aqui no Far Cry. tá? Seja missões secundárias. É... Missões principais. A gente vai Torre da Vi Torre de Vigia Johnson. Ah, legal. Isso aqui eu acho que é o, é o cara é o proprietário da Torre de Vigia, será? Tá legal, vamos lá. Cara, mas esse jogo tá lindo, né? Olha isso aqui, velho. Ei hey Henry, tô na borda da floresta, perto de onde você viu o sinal de incêndio. Não sei o que aquele exibido estava fazendo, cortando as copas das árvores, mas o céu agora está sem tráfego aéreo. Aquela coluna de fumaça é bem espessa, mas preciso dar uma olhada mais de perto. O que eu não consigo entender é o que todos esses edenetes estão fazendo aqui. Tem um bando deles na floresta, chamando como se estivessem procurando por alguém. Não sei se eles estão envolvidos, mas parecem irritados e... Caramba! Uma picape acabou de passar como quem não quer nada e os edenetes na parte de trás estavam carregando fuzis e escopetas. Eu vou... Merda! Tá, legal, né? Tá, vamos sair... Liberte a ele do Dutch. Legal, vamos dar uma olhada aqui no mapa. Qual é a situação atual que a gente tá? Aqui a gente tem um estoque de preparador, né? Aqui pra cima a gente tem um santuário da seita aqui, né? Pra ser destruído e o um bunker do, do Dutch. Vocês viram que... É, entre as missões que a gente consegue libertar cada vez mais... É destruir santuário e todas aquelas coisas. O que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos usar tiroles aqui. Eita, mano. Cara, mas eu tô impressionado. Tá bonito, viu? O jogo tá bem bonito. Ler, tentei entrar no estoque de terra, mas um cano estourou e não deu tudo. Não faço ideia do que ainda pode ser tá. Legal, então. Hum interagir isso aqui é um é banco, é de garagem de barcos. Deixa uma mina. Esse é o local de um estoque de preparador. Se conseguir entrar, geralmente tem um monte de coisas úteis nesses lugares. Vai dar uma olhada. Tá legal. Beleza. Depois eu vou dar uma explorada melhor ali. Bom, é o seguinte galera, esse é o começo de Far Cry 5, jogo da hora pra caramba, tá? Por incrível que pareça, Far Cry 5 ele... Eu falo por incrível que pareça porque assim ó, o avançar da jornada de Far Cry, da franquia Far Cry, tem decaído significativamente Mas assim, esse Far Cry 5 ele ficou muito legal, o Joseph Seed é um vilão muito da hora, tá? E a gente vai ter, mano, muita coisa insana acontecendo aqui, beleza? Beleza? Eu espero muito que vocês tenham gostado, graficamente falando, tá lindo demais, né? Tá maravilhoso. Eu tô realmente impressionado, principalmente por se tratar de um jogo de 2018, certo? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, o like é de muita importância. É... Vamos dar aquela fortalecida na série, né? Se vocês fizeram a votação, a gente vai ir pra frente com a série, mantendo a campanha ali. Dependendo do alcance, a gente faz as missões secundárias. Beleza? Então é isso, guys, um grande abraço, tudo de bom sempre, falou, falou, falou.